Saudações, delícia, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Meluço Eu o Caio Nobre, estou de volta aqui com ele meus amigos E aí, manos, hoje Alanis do soco na cara no meio da rua aqui pra você Exatamente, <risos> rapaz, Alanis o raivoso das ruas aqui comigo Porque nós temos que falar de Street Fighter Eu, eu fiz a referência em um outro jogo aí, mas tudo bem Meus amigos, muitas pessoas lá nos States tiveram a oportunidade de jogar Street Fighter VI Vários canais, entendeu? Lá na Summer Game Fest, principalmente Eles tiveram estações com uma build do jogo lá pro pessoal Com os quatro personagens principais experimentarem, sentir as mecânicas e tal, e hoje, cara, nós vamos trazer aqui pra vocês alguns destes vídeos, nós separamos aqui dois vídeos de dois canais diferentes, que obviamente a gente vai falar pra vocês quais canais são, entendeu? Dar os créditos aqui, mostrar pra vocês também direitinho, e pra vocês conferirem lá na íntegra depois, que tem muito conteúdo interessante a mais de Street Fighter nesses canais, então já deixa o like se se inscreve no canal ativa o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, é uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos. Então, vamos lá, Lanis, que a gente tem muito conteúdo pra poder mostrar pra essa galera maravilhosa, seguinte povo. Nós estamos aqui, primeiramente, com esse vídeo de gameplay aqui do canal VG247, pessoal. Eles têm um site também, eu acho que vocês podem conhecer aí. O canal é esse aqui, ó, VG247, como vocês podem ver, tá meio que minimizado aqui justamente para ficar o mínimo possível desse hudzinho do YouTube, vamos dizer assim, para não atrapalhar na experiência de assistir o vídeo e tudo mais. E aqui, cara, eles trazem um gameplayzinho do de vários personagens na real, né? E explicando mais da mecânica, entendeu? O foco aqui é mostrar mais da mecânica, então A gente vai rodar o vídeo aqui mutado, porque tem comentários de fundo e tudo Mas a gente vai fazendo algumas ponderações aqui, observações Coisas que a gente também já viu ao assistir esses vídeos antes Então vamos lá, meu querido Alan, deixa eu deixar esse negócio rolando aqui Enquanto a gente vai conversando Uma das primeiras coisas que vocês podem ver aí, ó Já que já rolaram, entendeu? O nosso querido famoso Perry, Alanios, que está de volta Que, diferente dos outros jogos que a gente está acostumado, né? Drive Impact acontecendo aí O Perry, agora, a gente pode segurar o botão E ele vai consumir na nossa barra de drive, né, Alanios? E hum. a gente vai tancando qual, qualquer tipo de ataque, né, brother? A gente tinha comentado isso, né, agora a gente tem confirmação. É, você segura o botão, se ele consegue, na verdade, segurar um especial inteiro, né, o lance lá do Evo Moment 37, né, de se dar parry no, no especial da Chun-Li, é, dá pra você fazer hein? agora segurando o botão. Só que parece que a grande recompensa mesmo do parry é, tá na, nesse momento que apareceu agora, que é o... O Perfect Parry, né? Quando você faz ali no, no momento exato que dá esse Splash de tinta, porque ali você tem um, uma puta numa janela pra poder tomar a decisão, pensar no que você vai fazer, se vai dar especial, qual que é a melhor situação. O Parry normal parece que ele tem um tempo de recuperação muito grande, né? E aí, Sim. se você abusar muito dele, você acaba tendo aí a, a possibilidade de tomar um Punish em cima do Parry, que cria uma, uma jogada de risco e recompensa, né? Isso é uma exato. coisa que... A gente vai conversar aí, vocês vão ver que vai tá bem presente dentro do, do jogo, né? Sim, aqui é um momento, ó, que a gente tá comentando de você segurar o parry Reparem que a Chun-Li, ela tá segurando o parry eternamente Reparem aqui em cima da barra de drive dela Que à medida que ela tá segurando, vai abaixando aqui Vai consumindo, entendeu? A barra de drive, ó, quer ver? Deixa eu dar o play, ó Olha lá, ela tá segurando, ela vai consumindo Só que toda vez que dá uma porrada no parry dela Aumenta a barra de drive de novo, Entendeu? Então uma das coisas que a gente tava até comentando aqui o Alanis conversando O Perfect Parry que nem o Alanis falou Ele dá uma janela de punish mesmo com um golpe fraco muito grande, cara Pra quem consegue acertar esse Perfect Parry E aí o Drive Impact também que é uma outra coisa bem interessante Que se você conseguir fazer ali, prever na verdade o Drive Impact que seu oponente vai fazer Você consegue fazer o seu Drive Impact, tancar o do seu oponente e ainda acertar o seu, entendeu? E dar abertura pra mais combos e tudo Então assim... O jogo, ele tem muitas mecânicas defensivas que são bem interessantes e a utilização da barra do drive ali, como a gente pode perceber, ó, a tela de seleção de personagens também, que é muito da hora. É bem o que você tinha falado, Caio, os personagens ficam do lado e, a é. tela, e o bagulho no meio, <risos> Exatamente, cara Aqui a gente pode ver os controles, ó que A gente pode mudar pro Modern e pro Classic Como a gente pode ver aqui, ó E é isso mesmo, os personagens ficam aqui cada um de um lado Aqui fica de forma horizontal, né Os personagens que a gente vai uhum. selecionar nos quadradinhos E aqui a portona que vai abrir Quando o negócio uhum. subir aqui e tal <risos> E vai pro cenário, sacou? Então assim, voltando à parte das mecânicas defensivas, né A barra de drive, pelos gameplays que a gente assistiu e observou aqui ela não é uma barra que é tão fácil de consumir até certo ponto. Se você abusar demais das mecânicas que você tem utilizando o drive, olha só a Chun-Li, como é que ela já tá ali, ó. Entendeu? Ela tá quase esgotando a barra de drive dela. Mas vocês repararam que quando ela começou a ficar num aspecto um pouco mais ofensivo, ela começou a até encher um pouco mais rápido? Então assim. Acho que vai ser bem interessante e vai trazer muitas possibilidades para o pessoal utilizando essas mecânicas defensivas e a barra de Drive, né Landis? É, o que deu para ver ali também, acho que na hora que ela acerta o, o Drive Impact no Nuke, é, ela arranca um de um tanto da barra de drive dele. Vai ser o tempo inteiro essa questão de risco e recompensa. Quando o cara tá com pouca barra, se acertou o drive empate, acaba a barra do cara, provavelmente vai ficar muito pouco ali. Qualquer coisa que ele fizer vai consumir a barra inteira. Agora a gente viu ali do look, ó, acabou de consumir a barra inteira. É o da chun na verdade, olha lá, ó. Isso, isso, isso. Ela ficou branquinha lá, o aspecto ficou... É, né? ela ficou ali pálida, né? E aí, nesse momento, cara, é onde você tá mais vulnerável, porque... A essência do jogo acaba girando em torno desse. Como é que fala? Dessa barra, né? E ali, meu, acabou a barra, ela demora pra caramba pra encher, né, Caio? E você fica extremamente vulnerável ali à pressão. Exatamente, cara. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado na utilização dessa barra de drive. E a gente acabou de ver ali uma forma de dar counter em parry quando o cara tá segurando, entendeu? Chega lá e agarra o cara. Não tem como ele dar parry em agarrão. E uma das coisas que vocês podem ver aí, ó, é, em alguns momentos na luta. O Drive Impact, você pode usá-lo de maneira rápida, vamos dizer assim Você aperta os botões do Drive Impact rapidamente Aí, ó, aí, acabou de fazer aí, mano, o Jamie, ó o Luke foi atacar, ele preveu o ataque, ele falou, pô, vou usar meu Drive Impact, entendeu? Ele tancou o ataque, ainda conseguiu bater, deixar ele numa posição meio desconfortável, vamos dizer assim, ó. Novamente a utilização do Drive Impact aí no vídeo, é, pra gente poder ver como é que essa mecânica pode ser muito vantajosa dentro da luta e trazer muita desvantagem também. Se você começar a abusar disso e o cara entender que você tá fazendo isso toda hora, poder tentar pegar ele assim, né, e punir e tudo mais... Você vai ficar numa situação bem complicada Porque ele pode fazer o Drive Impact depois do seu, como a gente já falou E tancar tudo que você vai fazer, né, Lance? É, e ele pode dar parry também no seu Drive Impact Se ele souber hora que vai sair Sim, porque tá é um golpe lento. E aí por ele ser lento, dá até pra você usar um Perfect Parry ali E largar um especial logo em seguida Sobre a questão né, do que a gente tá acostumado ali do, dos combos, né Cancelar os golpes e tal como é que tá funcionando isso daí, né? É, ó, vocês estão vendo o Perry, né? Do infinito ali do Ryu, né? É lá, ó. Segurou. A barrinha começa a gastar ali, ó. Mas você vê que ela gasta na hora que ele não tá defendendo nada, né? Mas enfim, voltando pros combos ali, como é que tá a combo no jogo, né? Parece que tem bastante dos target combos, né? Que pra, pra entender mais fácil aqueles combos de botão, igual do igual as strings do Mortal Kombat, né? Então você vai do, do médio pro forte, ou então o 3 médio, 2 forte, essas coisas assim. Não tem muita coisa coisa de cancelar, você manda magia e cancela no especial level 1, sabe? Isso daí parece que não tem, é, o que tem é você conseguir usar uma oportunidade de um EX pra mandar um especial level 1, mas dá pra você engatar um level 3 uma magia, né? Então você vai dar um shoryuken ali, na hora que ele acerta, você manda um level 3 e ele encaixa logo em seguida, né? Ele cancela e encaixa. Isso é um negócio que eu não sei como é que vai ficar pra galera. Não sei se a gente vai ver muito combo com level 3 e tal. Mas especial level 1 emendando ali vai ser em situações bem específicas, pelo que deu pra entender. Sim, exatamente, cara. Aqui agora a gente tá vendo, pessoal, um gameplay do canal T. Theory Fighter. Deixa eu até mostrar pra vocês aqui, ó. Vocês podem dar uma conferida depois. Ó. O canal Theory Fighter, que também teve a oportunidade de jogar o jogo e tal. E aqui a gente pode ver, anteriormente, aqui um gameplay do Jamie contra o Ryu. Olha o Perfect Parry acontecendo novamente, o cara Uf. não perdeu a oportunidade de punir. Mas uma coisa interessante, né? Eu não sei se vocês notaram aqui, no Jamie, quando ele bebeu... Deu quatro puxadas ali na bebidinha dele, né? Ele <risos> meio que se transformou, porque a gente viu que o personagem... Ele, à medida que ele bebe, né Alanis Ele desbloqueia uhum. novos ataques Novos movimentos pro seu moveset, vamos dizer E aí ele uhum. fica com o cabelão solto Como a gente pode ver aqui e tal Então assim, ele deve dar uma upada muito boa no personagem Como o Alanis falou é, Eu não vi realmente muitas conexões Igual a gente vê nos outros jogos né, Com os especiais e tudo Porém, essas barras aqui embaixo Que vocês podem observar A câmera do Alanis tá na frente Mas dá pra vocês verem aqui Um pedacinho rosinha e um pedacinho azul Que são as barras de especiais Que a gente vai enchendo conforme a luta vai se desenrolando entendeu a gente vai apanhando a gente vai batendo e tal e essa barra vai enchendo então eu acho que essa barra junto com os combos é porque o jogo tá numa versão alfa ainda eu acho que eles devem desenvolver muito mais talvez até criar conexões que a gente tá sentindo falta e com o feedback da galera, né Alanis, eles vão trazer isso pra gente em outras builds Mas, pelo que deu pra poder entender, junto com essa barrinha ali embaixo Mecânicas como o próprio Drive Rush, pra gente poder fazer um cancel no combo ali pra cima E continuar batendo como a gente viu em trailers anteriores aí, né O último trailer que saiu, por exemplo, do Gaio a gente viu isso acontecendo Eu acho que vão ter muitas oportunidades boas de combo, mas me parece, Alanis, que o jogo ele não vai ter combos grandiosos assim Tal qual foi mesmo os outros Street Fighters, né, mano? Alguns personagens tinham combos é. grandes mesmo, mas outros não tinham tão grandes assim, porém arrancavam uma boa porção de HP ali, né, cara? Um Street Fighter que não tem uns combos enormes, mas ainda é, é, ele fica mais no neutro, tá é Street Fighter 3. Uhum. Então, talvez o César, Ele dê um passo pra trás ali pro Street Fighter 3 para manter aquela sensação de jogo onde a. A coisa fica mais no neutro Sem combos muito longos, né? Mas com muitas coisas legais acontecendo é, Uma coisa que eu queria comentar A respeito dos especiais Finalmente deu para entender O que, que acontece com o Shin Sharyuki do Ryu Infelizmente não é o lance Do, do install lá do Denjin Charge né Que ele usa ali E fica com o Shoryuken elétrico Na verdade Quando você tá morrendo Aquele especial level 3 Ele muda para Critical Art Vira um CA Sim é Quando a vida tá amarela E ali Quando você manda o Shin Sharyuki do Ryu Com o do Critical Arts ele muda E aí ele fica com os negócios elétricos ali Se você manda contar level 3 Ele dá só level 3 normal ali Ele dá aquele com fundo vermelho e tal <risos> Que a gente vê no primeiro trailer ele usando no look Então é, a modificação na verdade acontece Porque quando você tá morrendo o especial level 3 gira critical arts né? Acho que ele suga mais até Não sei se só muda o visual ou se arranca mais também Sim, aí o cara tá demonstrando um pouco mais do parry E também da utilização do hard knockdown lá Que ele joga o cara na parede aí ele volta e ele tem a possibilidade de continuar batendo e olha a barra de drive do Ryu como é que ficou Teve até um, um momento aí na luta que o Ryu ficou também cinzazinho Porque a, a barra de drive dele acabou E uma coisa que eu acho que a gente não chegou a comentar ainda no vídeo É com relação a isso Pelo que a gente pôde perceber nessa galera jogando A gente precisa administrar bem essa barra de drive A gente até comentou no início que não parece ser tão fácil de gastar Mas isso assim, é uma primeira impressão nossa Durante o gameplay, com, com esse monte de mecânicas aí que gastam a barra de drive Pode ser que a gente acabe com ela com muita facilidade e a parada é o seguinte, se acabar essa barra de drive, ferrou, meu amigo, ferrou. Porque aí você não vai ter mais acesso a todas as mecânicas fodas que o jogo traz, entendeu? Pra poder te dar vantagem na luta ou para poder te trazer um comeback, alguma coisa assim, né Alanis? O jogo ele fica muito em cima da questão de risco e recompensa. A todo momento você vai precisar analisar se realmente é uma hora que compensa usar o drive gauge ou não. É aquilo, se você abusar... Você vai ficar 100% no preju A barra vai esvaziar, você fica sem mecânica extra nenhuma E aí o cara vai deitar e enrolar em cima de você Vai jogar no canto, vai ficar usando o Drive Impact para te arrebentar na parede Você não vai conseguir fazer nada para lidar com isso, né? A questão de tomar as decisões corretas né, no melhor momento Isso é, eu acredito, um ponto fundamental no Street Fighter VI é o que vai acabar fazendo toda a diferença. Exatamente, cara. Então, meus amigos, é isso, assim. A gente trouxe aqui as nossas impressões, né? Observando, visualizando o gameplay de outras pessoas jogando. Claro que não é a mesma coisa da gente pegar e jogar. Se Deus quiser aí, aqui no Brasil, se enrolar alguma coisa aí, a Capcom conseguir chamar a gente pra poder testar esse jogo. Vai ser um prazer trazer mais pra vocês de Street Fighter VI aqui as nossas impressões do nosso gameplay, né? Porque aqui é igual a gente falou... Não é a mesma coisa da gente jogar e sentir o game, né, e experimentar essas mecânicas e tal. Aqui é tudo com base em observação e também com base no que os caras estão falando, que eles estão sentindo. Então eu espero que vocês tenham curtido, pessoal. E deixa aqui embaixo agora nos comentários o que vocês acharam. Desse gameplay corrido aqui, de tudo isso que a gente comentou Qual é a visão de vocês com base em tudo que a gente comentou também, né? Nessas mecânicas que foram mostradas e tudo A gente vai adorar ver os comentários de todos não se esqueça novamente de deixar o seu like se inscrever no canal e ativar o sininho Pra não perder a notificação dos próximos vídeos Vamos ficando por aqui, um beijo pra todos vocês Até mais É Pois